Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a mais uma parte aqui do nosso Premonição Bebê. Vamos começar essa questão? Vamos lá? Ó, espero que você esteja revisando, né? Pra ficar certinho aí, pra você detonar nessa reta final e arrebentar. Com certeza isso vai acontecer, porque eu quero, tenho certeza que se você seguir o método, tudo vai dar certo. Show de bola? <risos> Vamos lá, família, vem comigo, ó. Aqui, ó, se liga, se liga nisso. Método dos 50, sublinhar para interpretar. Vem comigo, olha só. Em um, dado, em um dado momento em que Ari e Ina atendiam ao público nos guichês de dois caixas de uma agência do Banco do Brasil, foi, foi observado que a fila de pessoas à frente do guichê ocupado por Ari tinha quatro pessoas a mais que aquela formada frente ao guichê que Iná ocupava. Show de bola? Sabendo que, nesse momento, se oito pessoas da fila de Ari passassem para a fila de Iná, esta última, ou seja, esta última, ficaria com o dobro do número de pessoas da Diari. Aí, na, iria ficar com o dobro da Ari. Show de bola? Então, o total de pessoas das duas filas era... total de pessoas das duas filas era... Aí você, meu Deus, eu não sei quantos tem na Ari, quanto tem na Iná, Isso é um problema, Renato. Então, justamente por ser um problema, eu já sei, já interpretei <risos> que é problema. Correto? Já interpretei aí que é problema. Agora vamos para a técnica R. O que diz a técnica R aqui, família? A técnica R fala para gente o quê? sublinhar... Para interpretar problema, problema nós usamos o método TTA, transformando textos em equações. Show de bola? É isso que a gente usa. Maravilha, maravilha, maravilha. Deixa eu mudar aqui. Agora vamos lá. Vem comigo. Ó. Ó, em um dado momento em que a Ari e atendeu, ele diz aqui ó que a Ari tinha quatro pessoas a mais que aquela onde o Iná ocupava. Então vou botar aqui Ari de preto. Deixa eu botar aqui de preto. Ari e na. Deixa eu apagar aqui. Ari e na. Beleza? Ari e Show de bola. Ari e na. Beleza? Aí ele diz que... Ari tinha quatro pessoas a mais que a Iná. Então, eu vou botar que Iná é x. O Ari vai ser x mais 4. O Ari vai ser x mais 4. Show de bola? Aí ele vem e diz aqui, ó. Sabendo que nesse momento oito pessoas da fila de Ari passassem para a fila de Iná então eu vou analisar isso ó oito pessoas do Ari oito pessoas do Ari né oito pessoas do Ari vão para Iná vão para Iná beleza vou analisar isso aqui. ó ele diz isso para gente oito pessoas do Ari vão para Iná aí o que vai acontecer com essa brincadeira. Ó. Galera, pensa comigo. O Ari ele tem x mais 4, só que 8 pessoas dele vão passar para Iná. Ou seja, ele vai perder 8 pessoas, correto? Então, se o Ari tem x mais 4, ele vai ficar com x mais 4 menos 8. Show de bola? Por quê? 8 pessoas do Ari vão para Iná. Então, o Ari tem x mais 4. 8 pessoas vão sair. Então vai ficar x mais 4 menos 8. Show de bola? E aí na. A Iná vai ficar com quanto, galera? A Iná. a Iná, pessoal, ela vai ficar com. Ela tinha x. Ela ganhou 8 pessoas. Ganhou 8 pessoas. Show de bola? Aí vou só fazer essa conta. Aqui fica x menos 4. Por quê? Menos 8 mais 4 dá menos 4. Então fica. Ari passa a ter x menos 4. E aí na. x mais 8. Show do milhão, né? Ari passa a ter x menos 4 e aí na x mais 8, choro um milhão, beleza. Aí o que acontece nesse momento? Nesse momentinho aqui, lindo, maravilhoso. Ele diz que ó, é esta última, ou seja, a Iná, a Iná, correto? Ficaria com o dobro do número de pessoas de Ari. Então, a Iná vai ser o dobro do Ari, duas vezes o Ari. Aí na, beleza. Aí ele pede o total de pessoas das duas filas que é o total de pessoas. você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Só substituir. A naqui nessa brincadeira agora, ela tem x mais 8. Show? Isso é igual a duas vezes. O Ari tem o quê? x menos 4. Duas vezes x menos 4. Maravilha. Ó, distribui aqui. Tuft. Tuft. Aí fica como? x mais 8 igual 2x Menos 8. Maravilha? O que tem x de um lado que não tem do outro? x menos 2x é igual a menos 8, menos 8. x menos 2x é menos x igual a menos 16. Show? Não quero menos x, então eu faço o quê? Multiplico geral por menos 1. Qual é o valor do x, galera? O valor do x é 16. Beleza? Pura. Esse é o valor do meu x: 16. Agora, o que, que ele quer? Ele quer o total de pessoas. Galera, e na Ari, vou ter que achar o Ari. O Ari, galera, é o quê? X mais 4. Então, o Ari vai ser X mais 4, que é 16 mais 4, que dá 20. A na galera, a na é X. Né? A Iná é X. Ou seja, a na é 16. O total de pessoas é a soma. 20 mais 16, que dá... 30E6. Choro de bola? 20 mais 16, que dá 36. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marco V da vitória, letra E. Choro de milhão? 36, letra E. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Tudo lindo pra gente, né? Correto, família? Tudo lindão. <risos> Vamos lá. Próximo, ó. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Vem com o papai, bebê. Vem? Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Opa, volta ao normal. Vem comigo. Olha para cá, família. Vou fazer aqui minha divisória para ficar bonitinho. Ó, vem comigo. Se Q é maior que zero, ó, Q é maior que zero, a soma infinita, tal, tal, tal, é igual a 16 sobre 7. Então, Q é igual a, opa, soma infinita, o problema é de PG. Ficou bem claro, problema de PG... Técnica R, diz o que para a gente a técnica R, galera? Técnica R, problema é de PG. E nesse caso eu vou usar soma infinita, correto? Soma infinita, show? Aí vamos lá. Soma infinita, como é que é? Ó? Ele falou a soma infinita, ele falou que essa soma infinita deu 16 para 7. Fórmulazinha da soma infinita, qual é? A soma infinita é ó, o A1... Sobre 1 menos a razão. Show de bola? O A1 sobre 1 menos a razão. O A1, eu já sei quanto é o A1? Sei. O A1 vale 1, correto? E a razão, galera? A razão a gente chama de quê? A razão é um termo dividido pelo que está antes. Então, vai ficar ao quadrado dividido por 1. Ou seja, a razão é ao quadrado Show do milhão. Então, a razão é ao quadrado. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui... ó. E vou substituir nessa fórmula. Como é que vai ficar? Ó? A1, soma infinita, A1, que é 1, sobre... Opa, calma aí. Ficou horrível. A1, que é 1, sobre 1 menos a razão, que aqui é o quadrado. Isso é igual a 16 sobre 7. Zero trauma. Vou multiplicar cruzado essa bagaça. Aí vai ficar como? 7 igual, muito cuidado, 16 vezes 1 menos q ao quadrado. Maravilha? Aí eu venho aqui, ó: tuft, isso vai ficar 7 igual a 16 vezes 1, que é 16, menos 16 q ao quadrado. Maravilha? Tudo que tem Q de um lado, então aqui vai ficar 16 q ao quadrado igual a 16 menos 7, o que não tem Q do outro. Aí fica 16Q ao quadrado igual a 9. 16, galera, está multiplicando. Vai para lá o quê? Dividindo. 16 está multiplicando. Vai para lá o quê? Dividindo. Então vai ficar que o quadrado igual a 9 sobre 16. Potência vai para o outro lado raiz. Então o que é? Raiz quadrada. Opa, vamos aí. Raiz quadrada de 9 sobre 16. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Então, quanto dá esse gabarito? 3 quartos, gabarito, letra B de bola. Maravilha. Olha só, só um detalhe. Ele definiu aqui que que é maior que zero. Como ele definiu que que é maior que zero, eu só foco no mais. Porque o correto aqui seria botar que é igual a mais ou menos raiz de 9 sobre 16. Esse é o correto. Porque eu pude ir direto colocando só o mais. Porque ele definiu... Que o que é maior que Tá legal? Fica isso aí, só essa chamar a atenção para isso. Tá bom? Então, vamos para a Bora lá. Ó, método dos 50, sublinhar para interpretar. Vem com o papai. Vamos lá? Ó. Show. Uma indústria produz mensalmente x lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda deste produto é... Vx igual a 3x ao quadrado, menos 12x. E o custo... Vem cá, quer aprimorar seus estudos para o concurso do Banco do Brasil? Nessa reta final, através de um estudo reverso, onde vamos deixá-los de cara para o gol, te dando dicas e macetes, e macetes que vão fazer você acertar 80% ou mais da prova? Você está afim de aprender isso? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso Intensivão Premonição Bebê, porque olha o que nós oferecemos nesse curso para você, cara. Olha só, curso Intensivão Bebê, como é que funciona esse curso, né? É papum, é o que você precisa, exercícios. São 26 questões e que nós resolvemos, né? Em vídeo para você. E Só que nesse curso você vai ter acesso a um resumo teórico, né? A gente vai fazer um resuminho teórico e depois vai resolver uma questão. Resumo teórico e depois vai resolver uma questão, claro, questões né parecidas né com o banco né com, a, com as provas do banco do Brasil né no estilo né da banca CIS-Granry. Então esse é o nosso intensivão. O premonição como é que vai funcionar o premonição? O premonição é resolução de simulados né são 40 questões que nós resolvemos em vídeo e dividimos essas 40 questões em oito né oito simulados. Tá legal? Então você vai ter acesso a mais 40 questões, né? além das questões do intensivão. Então, é para você chegar grandão mesmo, né? você vai chegar afiado, fora as provas anteriores que também colocamos dentro desse curso para você. Então, na verdade, é mais de 70 questões, é o que você precisa nessa reta final. E se você somar os valores, né? ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Se somarmos aí os valores, seu curso sairia por mais de R$ reais. mas hoje, você vai estar tá levando tudo isso por apenas 12 de 20,68 ou 200 reais à vista. Legal? Ou 200 reais à vista. Mas, para você ser contemplado, né? para você né, que comprar o curso, melhor dizendo, você será contemplado ainda com um bônus, que é um simulado de português com 10 questões. Esse curso, na boa, custaria... R$ 190,0 mais para você vai sair por zero. Então aproveite aí o valor, compre logo o seu curso, porque a prova está chegando. E quanto antes você adquirir o curso, mais revisões, né? Mais revisões você poderá fazer. Legal? Então, clica aí no link, né? O Júnior está colocando aí na descrição do vídeo, né? Colocamos aí na descrição do vídeo e também aqui no chat. Legal? Então, está na descrição, está no chat, clica aí, adquira o curso e te espero lá nas aulas. Um forte abraço, valeu!